Você vai ter que entender e aceitar algumas realidades da vida. Realidades que nem sempre são doces ou macias. Muitas delas são ásperas e extremamente cortantes. Outras são saborosas e suculentas como frutas tiradas do pé. Se você quer ser feliz, vai ter que aprender a lidar com a ausência. Haverá dias de ausência, de afeto e dias de falta de amor. Haverá saudades também. Muitas saudades. Aliás, Viver é trilhar uma rota sem volta. Muitos ficam para trás. Algumas pessoas vão escolher se afastar. Aceite. Outras pessoas serão arrastadas para outros caminhos contra a vontade. Aceite. Chegará o tempo em que o tempo de alguém querido aqui nesse mundo se esgotará. Então aceite. E você vai se deparar com uma saudade rude. Bela e definitiva. Se você quer ser feliz, vai ter que compreender que as dores virão. E não estou falando das dores emocionais, não. Falo das dores físicas mesmo. Um joelho ralado, um braço quebrado, ou um diagnóstico assustador. Virão também as dores que acertarão em cheio o coração daquelas pessoas que você ama. E você não poderá fazer nada para mudar essa realidade, a não ser abraçá-los e acolher as lágrimas que transbordarão. O mundo vai virar a sua vida de cabeça para baixo, mais cedo ou mais tarde. As mudanças virão, algumas maravilhosas, outras desesperadoras. Você vai mudar de casa, de cidade, de emprego. Você vai ganhar novos amigos e vai perder aqueles velhos amigos. As expectativas acontecerão, assim como as decepções também surgirão pelo caminho. Se você quer ser feliz, vai ter que enxergar que nada na vida permanece. Tudo muda. Nada é pra sempre. Inclusive você. Afinal de contas, você não é a mesma pessoa de ontem. Assim como também não é a mesma de amanhã. E isso assusta. Não assusta? De repente você deixa de gostar de certos lugares, pessoas e hábitos. De uma hora pra outra, algumas pessoas perdem o sentido pra você. Da noite pro dia, alguns sonhos que você tanto alimentava passam a ocupar um espaço incômodo na sua vida. É melhor jogar fora, então. Esse é o grande muro que separa a gente da felicidade. A resistência às mudanças, o apego, o não saber jogar fora. Abraçamos certas realidades e não queremos soltá-las nunca mais, como se elas tornassem parte essencial da nossa vida. Se você quer ser feliz, vai ter que abrir mão dessa falsa impressão que tem da vida e de si mesmo. Talvez você não seja a pessoa que acredita ser. Talvez você não seja tão inseguro, tão descartável, tão triste, tão fraco. Ou então você pode não ser essa pessoa tão segura, tão única, tão de bem com a vida, tão forte. Já pensou na possibilidade da sua identidade ser uma grande ilusão? As pessoas dizem tantas coisas ao nosso respeito. Os padrões que nos impuseram foram tão fortes e cruéis que criamos falsas identidades. Se você quer ser feliz, permita-se ser impermanente como a vida.